Hoje vamos dar início ah, com a conferência do, do coletivo, é coletivo, não é? Sim. não é? Coletivo Baldios, são arquitetos paisagistas. Hoje temos aqui três ah, elementos do, do coletivo, mas o grupo é, é, é composto pelo Armando Ferreira, pela Catarina Raposo, Joana Marcos, Pedro Gusmão e Samuel Alcobia. Portanto... Deixo-vos <risos> falar e apresentar o vosso trabalho. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o amável convite que nos foi feito para estarmos aqui presentes. E, de facto, é sempre bom podermos, enfim, no exercício da nossa prática profissional, necessariamente nós trabalhamos em conjunto, somos todos arquitetos paisagistas e, portanto, o processo de colaboração e de discussão dos projetos. É, é, digamos, o aquilo que mais nos entusiasma, é aquilo em que nós acreditamos que é um, um aspecto fundamental para garantir a qualidade do nosso trabalho. Um, e, ao mesmo tempo, o facto de estarmos aqui, enfim, com um olhar disciplinado necessariamente diferente do vosso, parece-me que é sempre uma troca uh, rica e, e profícua, uh, quer para nós, quer para... Uh, espero para vocês. Mas, portanto, como dizia, portanto, profissionalmente nós trabalhamos sempre em interação com outros olhares disciplinares, trabalhamos muito com arquitetos, engenheiros, uh, designers, uh, enfim, estamos sempre abertos a colaborações uh, distintas e, portanto, é por aí também que, que consideramos que, que os projetos acontecem, sempre neste, neste cruzamento e nesta troca de, uh, de disciplinas. Um, Portanto, hoje, para vos mostrar um pouco o, que é, que, é, o que, é que é a nossa prática profissional e espero não entrarmos muito em, em linguagem muito técnica um, escolhemos três projetos bastante distintos quer em termos de programa, quer em termos de escala quer mesmo em termos de processo uh, digamos, de, de evolução desses, desses projetos Portanto, o primeiro projeto que escolhemos mostrar-vos foi o resultado de um concurso em que nós ficámos num relativo indigesto de segundo lugar. Uh, uh, portanto, esse concurso foi para a Praça de Espanha, que provavelmente conhecerão, em Lisboa, e que foi um processo que demorou algum tempo, foram duas fases, foram um processo em duas fases, uh, mas quer dizer que foi assim um tempo de produção vá, de, de dois meses. Depois, um outro projeto que será a Joana a apresentar, que é um projeto de um jardim privado no Restelo, portanto também em Lisboa. Portanto, um processo em que fizemos o projeto, construímos a obra num processo que foi acompanhado mais ou menos durante dois anos. E por fim, vamos apresentar um projeto que fizemos no âmbito do Festival Walk and Talk, que provavelmente não sei se conhecem, o ano passado e que foi digamos um processo relativamente rápido e concentrado no tempo em que deu origem a um projeto e uma obra realizada em dias portanto que aconteceu durante duas semanas mais ou menos foi um processo muito comprimido no tempo e, e, e portanto digamos estes tempos refletem um bocadinho digamos o processo também de cada um dos projetos e a diferença entre eles, mas que necessariamente nós procuramos manter, digamos, uma leitura relativamente uh, coerente e, portanto, enraizamos os projetos um pouco uh, em perspectivas uh, que são relativamente comuns, independentemente dos programas ou, de, digamos, do, dos tempos em que ocorrem uh, os projetos que desenvolvemos. Portanto, começando com, com o tal concurso em que ficamos em segundo lugar, portanto, um, um, um processo que ficará necessariamente para esta fase de concurso. Hum, tanto os concursos são sempre momentos muito, muito interessantes para nós e nós temos sempre gostamos sempre de falar um pouco dos concursos que desenvolvemos porque, como, como devem saber, os concursos são momentos de uma relativa liberdade em que, enfim, somos condicionados por um programa que nos, que nos é dado em partida, mas é, nos, nos, dado a, nos é dado a partida, uh, mas é em que, enfim, não, não, não somos confrontados com, com, com digamos um, um outro lado. Portanto, é assim um espaço de relativa liberdade em relação à forma de pensar uh, e, e, portanto, também nos é muito entusiasmante ficarmos Fazemos um concurso e, e, e ficamos sempre bastante ligados a eles. Portanto, neste caso, penso que, não sei se todos conhecerão a Praça de Espanha, mas basicamente, tanto a área de intervenção era esta, este espaço aqui. Portanto, a Fundação Carlos de localiza-se neste, neste, neste canto. E a, e a Câmara de Lisboa decidiu, porque está, está em curso uma, digamos, um processo de construção destes limites à volta da, da Praça de Espanha, portanto, um projeto de, de edificações, de edifícios de habitação e de serviços à volta da Praça de Espanha, e, portanto, a Câmara de Lisboa decidiu anular estas ligações viárias que atualmente existem, concentrando o fluxo rodoviário, que aqui é bastante expressivo, nos limites de, de, digamos, deste lugar que é, que, é, que é hoje chamado Praça de Espanha. E, portanto, as consequências desta decisão uh, da Câmara de Lisboa foi, no fundo, o facto de aparecer aqui uma área uh, verde ou permeável uh, com uma dimensão bastante maior do que do que as partes fragmentadas que hoje constituem aquilo que chamamos da Praça de Espanha e, portanto, a oportunidade de se executar aqui um parque começou a ser, digamos, possível e é, no fundo, isso que teve a montante do concurso que foi lançado pela Câmara de Lisboa e ao qual nós resolvemos responder. Portanto, atualmente existem, assim como, elementos um pouco particulares deste lugar Uh, portanto, um, um arco do, do aqueduto de Lisboa, que veio de São Bento, teve muito tempo desmontado na Praça de Espanha, até que houve um dia que, foi, que se conseguiu montar e descodificar as peças durante muitos anos, estiveram espalhadas neste, neste lugar. E, portanto, há aqui uma saída de metro, o edifício de, do Instituto de Oncologia, a Embaixada de Espanha, que provavelmente dá o um lugar a este sítio. E uma das questões que mais era falada, uh, ou uma das questões que era falada no programa de concurso uh, deste, deste parque, era a questão de, dos episódios de cheias que sistematicamente surgem, uh, sobretudo aqui neste canto, que é o, o, o ponto de cota mais baixa de, de todo este lugar, e, portanto, neste, neste, neste, neste cruzamento entre a Gulbenkian e a Praça de Espanha e que, sistematicamente, ocorrem cheias e acumulação de água, hum, acumulações de água neste sítio. E, portanto, quando começámos a olhar para, para esta problemática, pareceu desinteressante pensar no tema da água como o aspecto fundamental para redesenhar o parque. Uh, e começámos a investigar sobre esta problemática uh, e, pronto, a nossa, nossa leitura do território sempre, no fundo, uh, foi enraizada a partir, digamos, das matrizes topográficas onde as cidades se instalam, e Lisboa é, é um tema necessariamente muito conhecido uh, por nós, não é e, portanto, resolvemos mapear a realidade, o lugar onde estávamos, portanto, que está aqui localizado, numa matriz topográfica de Lisboa e, portanto, percebe-se aqui claramente, portanto, a negro, estas linhas a negro representam as linhas de escoamento desta bacia hidrográfica onde se localiza a Praça de Espanha e, portanto, de facto, a Praça de Espanha é naturalmente um lugar de mediação entre a bacia hidrográfica, no fundo que recolhe a água toda que drena da zona planáltica de Lisboa, portanto estamos a falar das avenidas novas quase até o aeroporto de Lisboa, e depois que eh, ocorre, no fundo, uma espécie de estrangulamento topográfico natural e entrega a água para o Vale da Alcântara, que é um vale bastante encaixado. Portanto, estamos a falar de uma transição entre uma zona relativamente plana para uma zona encaixada e portanto é derivado dessa condição natural que depois é digamos foi foi acentuada pelo problema de canalização da própria linha d'água que faz com que sistematicamente ocorram cheias junto junto a este lugar nos picos de maior chuva e portanto o que pensamos é que Havia esta problemática mais evidente, digamos, de resolução de um problema de escoamento de água e, portanto, achámos que o parque poderia resolver esta esta questão. E, ao mesmo tempo, achávamos que era interessante entrecruzar isto com outros aspectos que, estão, que, marcam, que marcam profundamente a arquitetura da paisagem da cidade de Lisboa e que tem a ver com esta, com esta questão da água. E que nós sabemos que, no fundo, esta, esta, esta, esta relação com este tema vital da água, que por necessidade de resolver os problemas de escoamento, ou de armazenamento, ou de condução de água, foram gerando formas de arquitetura e, e de construção da paisa, paisagem da, da cidade de Lisboa. E, por exemplo, os chafarizes... Ou, por exemplo, a mãe da água das Amoreiras, são evidências, digamos, particulares de um sistema que ocorre a uma escala bastante mais abrangente, que tem a ver com uma infraestrutura incrível que se construiu na cidade de Lisboa e que tem a ver com o aqueduto. E que, a semelhança da matriz topográfica das linhas de água, portanto, a matriz topográfica natural onde a cidade de Lisboa se assenta. Também o aqueduto, como infraestrutura artificial, foi modelando e fazendo evoluir aquilo que é hoje a cidade de Lisboa como nós a conhecemos. E, portanto, partimos destas duas destas duas realidades, portanto, uma ideia de uma infraestrutura mais artificial com expressão, digamos, da arquitetura ou uma outra realidade, também ela construída, que tem a ver mais com, estas, com esta referência, portanto, neste caso, é um parque em chelas desenhado por um arquiteto paisagista, da primeira geração de arquitetos paisagistas, chamado Alverdentinho, em que, através da instalação de uma modelação de terreno e da utilização da vegetação, é criada uma infraestrutura, digamos, biológica, que tem a ver também com esta reação e esta... E este lidar com, com as questões da água. Hum, e, portanto, uma das coisas que, que para nós é sempre fundamental uh, para que consigamos, no fundo, dar resposta aos lugares que nos que nos são dados a pensar é, no fundo, ler sempre, ler sempre estes lugares em contexto. Portanto, aquela planta que vos apresentei que abrange a escala territorial da cidade como forma de ler o que, é que era, o que é que é hoje a Praça de Espanha, portanto, transcendendo claramente os seus limites mais imediatos, mas também esta leitura no tempo de pensar o que é que foram estes lugares para, de algum modo, tentar resgatar, digamos, uma lógica de, digamos, de relação, neste caso, com a cidade de Lisboa e que foi perdida ao longo do tempo. E, de facto, aqui nesta planta do, do Silva Pinto, portanto, estamos a falar de 1910, é bastante evidente, portanto, a praça, estes são os limites da nossa área de intervenção e, portanto, é muito claro que a Praça de Espanha se instalava no cruzamento de uma infraestrutura mais natural que tem a ver com esta linha d'água, que coincide, grosso modo, com aquilo que é hoje a Avenida de Berna e que aqui atravessa a Praça de Espanha, Uh, neste caso, alimentando um conjunto de campos agrícolas que aqui existiam e que se cruza com outra infraestrutura que tem a ver com a antiga estrada de Palhavã que fazia a ligação urbana entre o centro de Lisboa e, digamos, os arrabaldes e que foi claramente truncada depois por um processo de infraestruturação da, uh, digamos, da cidade uh, e em que uh, no fundo deu origem àquilo que é hoje a Praça de Espanha, portanto um lugar, um lugar uh, infraestruturado, quer superficialmente, através de um conjunto de vias que fazem a ligação, que era Oeste Norte-Sul, que era a digamos, à ponto 25 de Abril, quer através de uma estrutura subterrânea que tem a ver com a presença do metro, uh, digamos que também é um fator de condicionamento do próprio, da própria drenagem deste sítio. Hum, e de facto aquilo que resultou de, no fundo desta história é, é de facto esta presença de um lugar que é uma espécie de espaço de conflito entre uma, uma, uma, uma infraestrutura hidrológica que tem a ver com essa linha de água que aqui atravessa e que foi profundamente artificializada uma lógica urbana e uma lógica infraestrutural da distribuição uh, uh, digamos de fluxos rodoviários entre o centro da cidade e, e e o seu perímetro. E portanto aquilo que pensámos foi que perante esta condição de tensão e de conflito entre estas várias componentes, se pensássemos, digamos, que conseguíssemos aproximar este espaço do parque à sua condição topológica uh, que tem a ver com a presença de um val que aqui existia. Provavelmente, conseguiríamos inscrever uh, o parque numa perspectiva cultural em que as lógicas e as dinâmicas ecológicas participam e modelam as novas lógicas urbanas e não estão em negação, em negação com elas. Uh, e, portanto, a primeira ação que resolvemos promover uh, como transformação do parque foi um gesto topográfico, portanto uma modelação de, de terreno, que garantisse, de algum modo, resgatar esta condição de vale da ribeira que por aqui passa, reinventando de algum modo esta pré-existência, mas adaptada de uma linha d'água e deste vale, mas adaptada aos, aos, às lógicas atuais. E, portanto, a principal narrativa do parque é, no fundo... Este gesto topográfico que cria uma série de concavidades alegáveis no interior do parque, criando situações de diferenciação ecológica e que, por complementaridade ao restante parque, vai criando os diferentes lugares e as várias experiências do parque. Tanto este, este, digamos este gesto topográfico é, é no fundo foi foi no fundo a, a base para construir no fundo uma estrutura de drenagem de hidráulica que combinasse, uh, digamos, a presença de lagos e uma sequência de açudes, que constitui uma, no fundo uma infraestrutura biológica uh, associada à vegetação e à presença de Uh, digamos, e, e, e uma infraestrutura visível que pode reter a água, promovendo a infiltração e a retenção da água uh, quando chove. Uh, e, simultaneamente, uh, também propusemos uh, uma infraestrutura mais subterrânea que complementasse esta, esta, esta estrutura digamos, de, de, de acumulação de água à superfície, e que eh, constituía uma praça, que seria a praça principal de entrada no parque que funcionaria como um grande sumidouro, tanto uma praça que tinha uma série de sumidouros e que eh, subterraneamente tivesse uma cisterna, portanto a ideia era que a água principal de, de quando houvesse um pico de cheia, a água que se acumulasse neste cruzamento pudesse ser absorvida por esta praça que funcionava como uma grande área de recolha d'água e que subterraneamente fosse encaixada numa cisterna que depois podia criar um depósito para a rega do próprio parque. E portanto, complementando aqui uma infraestrutura mais superficial da acumulação da água com uma infraestrutura mais subterrânea de resposta da de, de resposta a picos de chuva que fossem mais intensos. E portanto, aquilo que nos interessava também era pensar que no fundo esta infraestrutura combinada entre uma infraestrutura biológica e uma infraestrutura mais artificial, pudesse eh, responder às problemáticas da água, quer no parque, quer a uma escala mais abrangente. Porque, como sabemos, se a água for retida, digamos, neste lugar, também atrasa o escoamento para as zonas de cota mais baixa, nomeadamente no Val de Alcântara, onde o, a problemática das cheias também é bastante constante e, e recorrente, ao longo dos vários picos de chuva. Portanto, o sistema de festação acompanha digamos, esta matriz portanto, e, e o que propomos é a densificação digamos, das áreas limítrofes limítrof do parque para garantir a qualificação das áreas mais interiores uh, do parque, onde estão, no fundo, os elementos de água que, que propomos. Um, mas, simultaneamente, esta vegetação, aqui o extrato arbustivo, reage de forma diferenciada ao perímetro do parque. Ou seja, fechamos claramente na relação com infraestruturas rodoviárias mais intensas, mas abrimos, Uh, neste ponto porque nos parece que apesar de tudo é forma de conseguir resgatar aqui alguma lógica urbana de conexão que a Praça de Espanha hoje não tem e que o parque poderá promover tanto o, o sistema de percursos do parque que percorrem estes elementos estas áreas mais digamos mais intensas que estamos a propor e o conjunto de vegetação mais densa e mais intensa na na orla perimetral e claramente diferenciada em termos de, de expressão dos espaços alagados, onde a vegetação necessariamente é é, é distinta e complementar àquela. Tanto os lugares do parque um, acontecem sobre esta matriz em que topografia, água e vegetação concorrem todos para a criação, digamos, de uma experiência de estar num ambiente relativamente natural, mas profundamente construído, porque nós estamos a concebê-lo desde a sua matriz topográfica até à vegetação com uma aparência de naturalidade, mas profundamente construído. Um, e, portanto, sobre esta matriz, é monta são montados os vários lugares que propomos ocorrerem no parque. Portanto, como forma de resolução da tal conexão que era feita pela estrada de Palhavanca que aqui atravessava, criámos duas praças uh, junto à Fundação Carlos de fundo a tal praça sumidor com uma cisterna subterrânea, e a praça Columbano no outro eixo, portanto, de algum modo, Uh, falando um pouco como referência digamos, a esta conexão uh, uh, diagonal que atravessava este lugar e que ligava o centro de Lisboa à Estrada da Luz e à Estrada de Benfica que ainda hoje também, também existem complementar a estas duas praças uma Alameda em frente ao, Inst ao Instituto de Oncologia portanto uma no fundo, a tal, tal limite mais aberto e mais franco de relação com a cidade, e eh, junto ao Teatro da Comuna, que há um bocadinho me esqueci de referir, e que também existe aqui o Teatro Aberto, um Largo, que chamámos o Largo dos Teatros, que era uma forma de, no fundo, criar um espaço de recepção e eh, de entrada no parque a partir deste, deste ponto. E depois um conjunto de espaços no interior do parque, portanto, o um anfiteatro, uma, a, clareira do, do lago, a clareira central do lago que propomos, um percurso de ronda que atravessa, digamos, os vários programas do parque e um outro percurso mais delicado que acompanha os alimentos, as áreas, digamos, mais aquáticas, mais aquáticas do parque. Portanto, algumas imagens, portanto, o lago central e a clareira central, que no fundo é o coração, digamos, do parque e aquilo que também me esqueci de referir é que queríamos concentrar as áreas mais equipadas no perímetro do parque, portanto, quase como se fosse uma espécie de mediação entre a intensidade urbana e as áreas de descompressão mais interiores do parque, portanto, claramente... Áreas menos equipadas, queríamos claramente que fossem áreas bastante descodificadas do ponto de vista do uso e claramente que focassem a é um uso mais informal e mais livre desse ponto de vista, portanto menos ligado a equipamento. Portanto, a, praça, a tal praça Sumidouro, que permitia garantir o encaixe da água e a sua drenagem subsuperficial e a sua recolha numa cisterna, que durante os tempos em que não estava ocupada com, com água, podia ser ocupada como área de concertos ou como área expositiva, portanto, podia ter essa múltipla função. A tal praça Columbano, portanto, uma praça feita portanto, onde podia haver uma espécie de coberto, criando uma zona de sombra, na tendo em o parque em perspectiva. E, portanto, entender este parque como um lugar de sincretismo entre regulação hidrológica, promovida pela forma como lidamos com a matéria da água, uma lógica infraestrutural e diversidade biológica, que é dada pela presença diferenciada da vegetação, e intensidade urbana, que tem a ver com esta relação, digamos, de uma nova lógica, de uma, de uma, uma lógica de desenho a partir da ecologia, que promovesse, no fundo, a ligação com, com a lógica urbana que envolve a Praça de Espanha e, portanto, que a aglutinasse como parte, uh, uh, um, como, como pertença de, de, da cidade e não como espaço meramente funcional, como, como hoje acontece. <risos> Como a Catarina falou, uh, outro o segundo projeto que trazemos é de uma escala completamente diferente daquela que, que, que tem o projeto da Praça de Espanha, mas é um projeto que, que, ter, que, que passou por todas as fases que um projeto de arquitetura tem, no fundo a parte de estudo prévio, de desenho de projeto, a parte de... de e depois a parte de concretização, de formalização das ideias em, em num processo construtivo e o acompanhamento da obra e, a, a, e por isso a escolha de, de, dos materiais, ou seja, já, já, já tem aquele aquela componente de, de, de acompanhamento da obra e, e, e de criação final e de construção final de um, de um, de um ambiente e de um, da ideia que nós começamos por por imaginar <risos> portanto este projeto surgiu porque, pela, pela a renovação de um edifício existente, situa-se ah, situa no bairro do Restelo, em Lisboa, no, no bairro de Moradias, não sei se conhecem, Fica aqui na, na zona, num ponto alto de Lisboa, na zona, na zona junto ao, ao Parque de Florestal de Monsanto, e é um lote pequeno, com, com cerca de 500 metros quadrados, que tem uma, uma pré-existência, que é uma casa do arquiteto Alberto Cruz, dos anos 60, que foi, que foi adquirida por, novo, por, por, novo, por novos proprietários e os arquitetos iriam remodelar esta casa para adaptar ao programa e às necessidades desta, nova, desta família que iria habitar este este sítio e que também tinha intenções e um novo, uma ideia um novo programa para o jardim e o nosso projeto nosso projeto acompanha um pouco a, o projeto da arquitetura e a remodelação da casa portanto como estava a dizer o isto portanto, aqui é o edifício não é como se pode ver o jardim é bastante pequeno estes são os limites são cerca de 500 metros quadrados e e o jardim já tem uma série de pré existências tem uma, um sistema de vegetação instalado que se encontrava bastante uh, já é antigo, desde desde a sua origem, com com, com a vegetação algo envelhecida, com alguma a vegetação com, com interesse, outra com menos interesse. E assim como na outra escala, assim como na Praça de Espanha, o projeto de arquitetura paisagista trabalha com, este, com, com os sistemas estação com sistemas hidrológicos também na medida em que também é preciso drenar e escoar as águas pluviais que aqui que aqui chegam também temos o tema da água que tanto pode funcionar como como sistema de irrigação do jardim para ele poder funcionar e estar sempre verde é? e ou como peças de água que nos interessa como programa instalar no jardim a outra escala, no fundo, os temas, os temas em arquitetura repetem-se um bocadinho, mas dependem, de cada, dependem do programa e do, e do local a que, a, a que têm que se adaptar. Não é? No fundo, também temos que trabalhar os limites, temos que repensar, neste caso, repensar o sistema de vegetação existente e propor um novo sistema de vegetação. Só que aqui numa escala quase de filigrana, em que temos que, em cada local, desenhar a coisa a um nível que, de detalhe, que se calhar num, num projeto de uma escala maior é, é, é diferente. isto é? uhum. são fotografias daqui, da, da pré-existência, do sítio tal como o encontramos quando lá fomos visitá-lo pela primeira vez. Como se pode ver, já tinha uma um sistema de vegetação instalado, uma orla perimetral e uns relevados de que não nos interessavam uns relevados que são de um, de um tipo de vegetação que é que, que é, que é e bastante <risos> simplificado e mesmo a orla de vegetação também tinha também tinha poucas espécies apesar de de, de, de aqui estar o luxuriantes. Alguma par, parte disto já, já não pertence sequer ao lote, são os jardins dos lotes vizinhos que têm. Que, como isto é tão pequeno, uh, os jardins e as paisagens que cada vizinho constrói fazem parte também deste deste espaço, não é? E o, o, nós tivemos que lidar também, pelo facto do jardim ser pequeno, o, o espaço que fica entre a casa e, o, e, a, e os limites é bastante pequeno e, portanto, o limite que constrói este espaço torna-se um elemento muito de, de, definidor daquilo de, de que é o jardim e daquilo de, de, de que, que limita um pouco também o nosso trabalho neste sítio. Neste e nós sentimos necessidade de rever esta orla, de, de, de eliminar alguma vegetação e repor outra, mas ao fazer isto também estávamos a, a, também nos deparámos com um problema que era... Uh, vou passar aqui para a fotografia seguinte que é expormos, expormos outra vez a casa e o jardim bastante, ainda mais aos lotes que confinam com eles que como se pode ver aqui tinham, tinham eram construídos de formas bastante disparadas cada conforme o contacto com cada, cada vizinho tínhamos muros de diferentes naturezas cada um foi construindo a sua forma de tentar isolar-se de privacidade com o vizinho do lado e o que encontramos foi um, um, um perímetro bastante uh, diverso e irregular, que nós sentimos desde logo que era preciso trabalhar. Outra, uma coisa interessante que encontramos foram, os pavimentos, foram, foram as matérias, neste caso a pedra, que existia e que, que, era, que é típica também da época em que a casa foi construída e que, que nos pareceu ter interesse e que nós decidimos guardar e recuperar para utilizar no novo desenho do jardim, até porque ela se repete na arquitetura e a ser mantida pelos arquitetos, porque nós trabalhamos também trabalhamos sempre muito em conjunto com a arquitetura e, e percebemos que a vontade deles também era bastante, manter bastante daquilo que, que, que existia e trabalharam principalmente na, na transformação do interior, mas sempre mantendo o espírito modernista da construção. E nós, além dos próprios clientes... Além dos próprios clientes também tinham essa vontade de, de, de manter esta, esta, este espírito. E, pois fomos a uma fase em que nós gostamos sempre de consultar referências de projetos que tenham alguma coisa a ver com o espaço que nós, que nós estamos a projetar. Aqui neste caso, por causa de, fomos buscar por causa do trabalho da pedra, que tem alguma coisa a ver com, com aquilo que nós estávamos a, que, que era para existência e que nós nós gostaríamos de recuperar e, e, e, e reconstruir no jardim. Um dos um do, uma, uma parte do programa que, que os clientes nos pediram foi a instalação de uma piscina que não existia no jardim e que também para nós foi foi complicado porque o jardim, como estava a dizer, é, é bastante pequeno. E, e nós também fomos buscar outros exemplos de jardins que... E havia também a história de que o arquiteto provavelmente tinha tentado desenhar uma piscina, mas que não tinha concluído. Não, não tinha concluído a piscina. <risos> Portanto, estávamos, estávamos a... E também fomos buscar dessas... referências de jardins dessa, da, da mesma época. Depois, nós sabíamos que o arquiteto tinha tido uma passagem pelo Brasil, Sim. tinha feito projetos e tinha, tinha uma, uma, uma uma temporada no Brasil e também achámos que podia ser interessante trazer esse elemento para, para o nosso projeto. E assim, este é o desenho a que nós chegamos No fundo, desenhámos a piscina que nos ajudou, neste caso, a redefinir junto com a orla arbustiva que nós repensámos na medida em que mantivemos os elementos vegetais que nós considerámos ter interesse, que também tinham um pouco a ver com a vegetação potencial aqui desta zona de, de, de, e a vegetação que existe aqui nesta zona do, do Parque Florestal de Monsanto, retirámos aquelas que nós achávamos ter tanto interesse e, e redefinimos um elenco de vegetação para construir uma, uma orla renovada perimetral que se compõe... Entre árvores, arbustos, herbáceas e subarbustos. Redefinimos as áreas de pavimento, que a arquitetura tinha já, já tinha aqui um, um pátio morado, e nós optámos por uh, estender esta área de pavimento e ligá-la a uma piscina que nos ajudou, que, que, que, se, que se constrói definindo a orla junto com, com o elemento de água. E, e Definimos zonas de clareira Aqui é uma zona relevada Com um relevado que nós, mais diversificado Do ponto de vista das espécies Retiramos o existente e redefinimos Uns percursos para quem visita Poder aceder diretamente à área social do jardim que também A arquitetura tem um terraço aqui Que se oferece também aqui para o jardim Depois temos áreas da casa mais sombrias virada pela projeção da própria sombra do edifício, pela altura dos muros, que, nos, que surgem como uma oportunidade de instalação de um tipo de vegetação mais de sombra e que cria um ambiente diferente. Existe também aqui uma floreira, uma floreira na arquitetura que é, que é aqui completamente à sombra, debaixo de uma pala, virada numa exposição em que, não, em que não tem mesmo luz solar direta e que, nos, e que se apresentou como uma oportunidade de instalação de uma feteira, onde introduzimos também uma bacia para manter a umidade, uma bacia de, de pedra com, com água que é alimentada através da, da rega e que vai libertando a água para a atmosfera e que nos permite criar aqui uma, um ambiente úmido e, e que nos ajuda a, a instalar este tipo de vegetação que são os fetos. Depois outra coisa que nós precisamos que, que, que foi importante para nós foi, como tinha falado, redefinir estes limites, uma vez que eles eram bastante heterogéneos e condicionavam bastante o, o, o jardim, porque em qualquer ponto onde nós estamos este limite está sempre muito próximo de nós. E então nós propusemos aqui, tem, aqui pode ver a feteira a intenção da tal orla e, e mostra como a presença da vegetação dos lotes vizinhos tem uma importância grande na, naquilo que é o jardim, uma vez que, que, é, que é bastante pequeno. Aqui mostra aquela parte do terraço que vos estávamos a falar, que o pavimento se estende e a piscina constrói aqui o limite deste, deste canto junto com a orla. Aqui. Aqui é a frente da casa, não é? Chegada. Não, aqui é a lateral. É aquilo, aqui é aquele lado mais sombrio que, tinha, que tínhamos falado. Onde nós instalámos também... Aqui, aqui, aqui pode-se ver o trabalho de pedra que, nós, que tínhamos falado, que é a recuperação de parte da pedra existente e para construir os percursos que atravessa o jardim. Para chegar aos diferentes espaços. E aqui pode-se ver, conforme tínhamos falado, esta, a, a, a solução que nós optámos, adotámos para reconstruir este limite. No fundo é uma paliçada de madeira que, que tem diferentes alturas e diferente opacidade consoante as várias relações que, necessidades em relação ao vizinho, aos, aos, aos, aos vizinhos. aqui. Aqui, neste caso, a paliçada tornava-se mais densa e mais alta, uma vez que o lote vizinho está numa cota bastante superior. E, e é uma escola para crianças com, com necessidades especiais e tem um recreio que dá para o, para o lote e precisávamos também de controlar, em termos acústicos, o, o ambiente do nosso jardim. E por isso aqui a paliçada construía-se e era uh, mais densa, mais opaca, Claro que estamos em fase de dobro por isso isto também tinha aqui uma orla de vegetação e, e planta e a paliçada também serve de suporte ao crescimento de algumas trepadeiras de futuro Há aqui zonas onde a paliçada se torna menos opaca e entre cada por de madeira existe um vazio e permite alguma permeabilidade porque estamos em zonas do, em que o Jardim do, em que estamos em contacto com o jardim vizinho e não e não há propriamente muro e é, e é, e é a frente que dá para a rua, por isso também não nos interessava construir aqui uma. Nem podíamos construir aqui uma frente muito opaca. Cá está o trabalho em pedra que tínhamos falado, reaproveitamento. Aqui, já com plantações nesta zona mais sombria, neste caso. Aqui temos a, a piscina o aspecto final da piscina que nós optámos. A que tivemos, o pavimento existente não era suficiente para construir todo, toda a área pavimentada que nós, que nós idealizámos então tivemos que introduzir pedra da mesma natureza, sempre que possível não é? mas, de uma, mas tratada de uma forma diferente, com um acabamento diferente porque é suposto ser uh, utilizada uh, no, de pé, com os pés descalços e na, aqui na, na relação com a piscina por isso aqui nós, a pedra está amaciada em vez daquele bujardado que se via na, nas imagens anteriores, aqui o acabamento é mais rugoso e buj... chama-se bujardal, é? Aqui amaciámos e fizemos uma junta mais coesa para tornar um pavimento mais... Porque é uma zona onde iriam instalar a mesa de refeições e é para ser usado uh, para quem está a usar a piscina. no fundo. Aqui pode-se ver a orla com a paliçada aqui também mais permeável, que serve de suporte para o crescimento desta vegetação que acompanha a Orla e que aqui também introduzimos este elemento de vegetação exótica como tínhamos dito por causa da presença do arquiteto no Brasil e então construímos no lado que dá para casa o pavimento recorta a piscina deste lado é a matéria do interior que nós optámos por marmorite que, que na cor verde que também dá um aspecto de lago à piscina, não, não torna a piscina na, naquela versão da piscina azul e quando não estamos a utilizá-la ela parece, pode, pode ser entendida como um lago no jardim em vez de uma, de uma piscina que está à espera que está à espera de sempre <risos> alguém que mergulhe <risos> aqui é um pormenor, um pormenor de construção de como, de como resolvemos o. Esconder os skimmers e toda, e toda esta infraestrutura que as piscinas uh, obrigam a, a ter. Esta paliçada também nos ajudou a construir a casa de uma... Um, para ir agora ao plano geral é complicado, não é? Mas a paliçada no fundo também nos ajudou a construir... Na próxima imagem, vê-se aqui ajudou-nos a construir a pedido do, do cliente, dos clientes uma casa de banho, um chuveiro exterior uma zona de arrumos, a casa de máquinas da piscina e este elemento permitiu-nos também junto ao limite, agregar algum programa que sempre construído com a mesma matéria para uh, agregar algum programa que nos foi pedido e que ficava integrado no, neste limite, neste perímetro e libertava-nos as áreas de... Conseguimos libertar algumas áreas de jardim, num espaço que é bastante pequeno, umas áreas de clareira. Aqui pode-se ver, a, na imagem anterior, é o senhor Armandino que está a aplicar a maromorite. Pode-se ver aqui, que é um barramento que é feito à base de cimento com uma mistura de inertes de pedra, que é aplicada à talocha e que depois o senhor Armandino, à mão, e, o, e a sua equipa, à mão, fazem um polimento de do material e, e, e, ao fazer esse polimento, revela o, o inerte e, e como tá, uh, foi adicionado um pigmento verde ao cimento, isto fica com esta, com esta cor que se pode ver aqui. Depois de cheia à piscina, com a água, a cor, ficamos com esta, conseguimos esta cor que nos agradou bastante, que dá o tal aspecto de lago e aqui podemos ver a paliçada. Que, que no futuro irá ser suporte destas desta vegetação que são trepadeiras, algumas delas estas costelas de Adão, não sei se conhecem devem e a orla que contorna a piscina aqui há um aspecto da clareira relevada junto à piscina a vegetação acabada de instalar porque na arquitetura paisagista temos esta questão que é os nossos jardins, a nossa obra quando está acabada está só no princípio não é? Porque a vegetação é plantada pequena e é preciso dar tempo para a vegetação crescer e interagir entre elas, os arbustos cruzarem se e formarem um maciço, no início ainda os vemos muito isolados e plantados, ainda vemos a terra, muitas vezes isto até é um problema, um problema de, porque nós já conseguimos imaginar aquilo que vai ser esta orla, mas os clientes têm alguma dificuldade, os próprios arquitetos também têm alguma dificuldade. <risos> Fica, e no princípio parece sempre uma desilusão, mas, mas agora passado um, é difícil explicar que passado um ano, dois anos... Isto vai, ter, isto vai ser uma coisa completamente diferente e, efetivamente, agora quando se vai lá, já a paliçada quase não se vê A vegetação já, é um, já é uma orla mais coesa mais Portanto, isto, isto é acabado de plantar, não é? O relevado está com este aspecto porque optámos por trazer o relevado em tapete Porque uma vez que o jardim é muito pequeno, precisava de ser logo utilizado, se semeássemos um rabato semeado exige mais tempo de instalação, não pode ser pisado. Então, neste caso, pareceu que era, era mais útil implantar um relvado pronto a usar, para as pessoas também não terem que estar sem poder utilizar o jardim. <risos> Aqui, introduzimos alguns elementos de pedra da mesma natureza da que existia, para, para construir alguns desníveis, contenção de terras, neste caso, uns degraus. Não é? Aqui é uma, uma imagem de pormenor da tal feteira que falámos, com a bacia em pedra, que é, é cheia apenas com a, o sistema de irrigação e que tem uma altura de água baixinha, que vai libertando a água para, para a atmosfera e vai criando um ambiente limite que é necessário para a manutenção deste tipo de vegetação. E é isso. Este projeto que nós fizemos uh, foi no âmbito deste do Festival Walk and Talk, que é um festival que, que tem tido várias edições em, nos Açores e que neste ano foi, foi feito em curadoria com o com um coletivo de arquitetura com quem costumamos trabalhar, que são os KWY e eles então convidaram-nos para fazer uma intervenção na, na edição, o Walk and Talk tem uma edição em Ponta Delgada e também em Angra do Heroísmo. E fomos convidados para, para fazer um, um trabalho, um bocado uh, em rédea solta, uh, em, em Angra. E um, o, que, o que foi interessante aqui é que, sendo a intervenção sendo muito limitada no tempo e muito compacta em termos de, dos recursos que havia, Uh, quisemos também de certa forma contar uh, a história dos Açores e de que forma é que uh, os Açores, são tão, são, sendo sendo um conjunto de ilhas que está no meio do oceano, tem uma ligação tão grande com com a história da humanidade e a história do, do mundo inteiro e é? isso pareceu-nos bastante... Uh, podíamos contar a nossa história a partir daí uh, Isto é uma planta antiga da Angra do Heroísmo que que foi uma cidade muito importante que as rotas, de, as rotas com o Brasil, por exemplo, faziam-se sempre através de Angra, e, e, e os Açores, principalmente na, também na, na, na expressão da sua vegetação, exprimem a relação que as ilhas têm com, com o mundo inteiro, não é? de que forma é que as rotas que passam por ali, vão, vai havendo trocas, vai havendo... E, e por outro lado, uh, ao mesmo tempo... No já no, no fim do século XX começou a haver um maior interesse em termos científicos de que forma é que a vegetação dos Açores e da Macarronésia que, é, que são as ilhas todas do Atlântico tem um tipo de vegetação que só existe ali e que, e que é vestigial e que, só, só, que, não, que não existe em mais lado nenhum portanto e que é único desse ponto de vista e, e lembrámos de uma história de um, de, um, de um trevo de quatro folhas que existe só em Angra do Heroísmo na terceira e que nos anos 80 foi classificado como, como a Marcileia azórica, que era o nome deste desta espécie, que se pensava que só existia um, num lago muito específico da Ilha Terceira e não existia mais lado nenhum no mundo. pronto Isso isso fez com que depois esta espécie entrasse dentro de, dos trâmites de que é que são as espécies mais protegidas de, de, do ponto de vista de, de, das diretivas comunitárias. E... E era uma espécie de uma espécie que, ao mesmo tempo, começou a entrar dentro do imaginário coletivo de como, como identidade. Portanto, era, era uma ideia de que quem vivia nos Açores, nós, nesta ilha, temos uma espécie que já não, não existe em mais lado nenhum no mundo, e, nesse sentido, nós somos especiais também. De certa forma, uh, uh, trazemos as plantas e a história das plantas para a nossa própria identidade enquanto cultura, não é? Portanto, como... Uh, mas mais recentemente, ano, no, já em 2010, fez-se um estudo dessa planta uh, mais, já com base em, em, já com ferramentas de ponto de vista genético mais, mais precisas e descobriu-se que afinal a planta que, que só existia naquele lago afinal aquela planta não era açoriana mas sim é uma planta australiana que foi por algum lado lá parar Portanto, e nós achámos essa, essa história, isto é, um levantamento um, um, dessa planta, e aqui são, são imagens do, do artigo científico que, que, que, que estudou, portanto, que foi o resultado deste estudo, e então esta planta, que é um trevo de quatro folhas, que é uma planta aquática, Uh, foi, é uma planta muito usada em, em aquários e foi levada da Austrália para a Flórida provavelmente e é muito usada nos Estados Unidos como planta de aquariofilia e, e provavelmente veio da, da, da Flórida para os Açores uh, mais especificamente para a Ilha Terceira por causa da base das Lages ou seja, provavelmente os aviões, os aviões militares americanos levaram uma ou duas sementes e, e ao passarem por lá deixaram cair uma semente naquele, naquele lago, talvez nos anos 60 ou 70, e ali se formou uma comunidade de umas plantas que, que eram completamente do outro lado do planeta e vieram vieram parar a esta ilha, ficaram naquele lago e não só eram plantas completamente endógenas, não é? Mas com, quase conseguiram enganar os, os cientistas locais e, e tornaram-se numa planta que é, que, é, que é local, que é autóctone, que, que faz parte da identidade cultural. E, e nós interessámos muito por, este, por esta forma de como as plantas uh, andam pelo, pelo planeta inteiro, à, à boleia de, de, dos humanos, e que constroem novas identidades nos sítios para onde passam este é o lago onde o tal charco que é um charco à beira de uma estrada onde ocorrem uh, as tais plantas de os trevos de quatro folhas não é azorica, não. Portanto, que afinal não é Marcileia azorica chama-se Marcileia irsuta tanto que é uma, uma um trevo de quatro folhas australiano e, e resolvemos fazer uma operação de desculpa, de pegar novamente nessa nessa em algumas dessas plantas e trazê-las para a cidade portanto para a cidade de Angra que é um espaço uh, mais uh, que, de ponto de vista cultural é, é o que representa é? uh, isto está mal, mal explicado e então uh, resolvemos intervir num, num tanque uh, que existe em, em Angra que é o tanque do azeite junto a um forte, que é o forte São Filipe e criar umas estruturas que pudessem uma espécie de umas jangadas feitas, feitas in situ, não é? fizemos isto numa semana, e que trouxessem as plantas para a cidade para, de certa forma, para as pessoas uh, ouvirem essa história não é? novamente e, e para essa planta novamente fazer parte da, da história da cidade. Uh, de da Exato. então fizemos umas jangadas em que se pudesse, pudesse ter essas plantas em que o substrato seria a escória basáltica que, que ocorre na ilha Portanto, aqui é uma imagem de uma pedreira que fomos, onde fomos buscar a pedra e a, e a terra não é? Isto aqui é a construção das jangadas foi feito com um criptomérico que é uma madeira lá está de uma planta que também ocorre muito nos Açores mas que não é dos Açores é do Japão por baixo fizemos umas boias, portanto, e estas jangadas são completamente alagáveis, não é? portanto, a água vem por baixo e aqui já, já, eu, já são elas construídas com a vegetação lá plantado. O que nos interessou aqui é que as jangadas são elementos que são móveis, portanto, elas moviam-se com, com o vento e com a corrente que existe dentro do tanque, e fazia um bocadinho este, este, esta ideia de uma planta sem terra, que se anda sempre a mexer de um lado para o outro. Então, são algumas imagens. Uh, e também muito interessante, foi mal, mal isto foi construído, vieram logo uma série de pássaros a ocupar o espaço. Portanto, essa própria planta quase que estava a criar um, um ecossistema. E... Ok, obrigado. Eu acho que era importante fazermos isto mais uma conversa do que propriamente uma coisa muito formal, não é? Portanto, os votos nossos alunos têm algumas questões para colocar para dar início a esta conversa, certo? Quem é quer é ser o primeiro? Okay. Teste. Ok. <risos> um... <risos> Uma pergunta. Uh, vocês tiveram. Para já sou dos Açores, obrigada. Ah. Uh, <risos> vocês tiveram que estudar imensas plantas, certo? Sim, já. Eu, eu por acaso, no meu percurso profissional, uh, num outro ateliê onde eu trabalhei, trabalhei no, uh, no projeto do Jardim Botânico do Faial e, portanto, já conheci okay. esta história. Mas foi engraçado quando eu fiz esse projeto do Jardim Botânico, a Marcilei ainda era Marcileia Azórica e ainda foi botalhão das, é. das autóctones, sim. Mas, mas no geral, não só para esse projeto, mas no geral tiveram tudo que história e mas sim, o curso Sim, sim, sim, curso sim. Tem sim, sim. a vegetação é muito importante. Tânica, claro. sim, okay. sim, sim. <risos> sim, temos toda a parte da sistemática da os Açores são esta, têm esta particularidade da paisagem. Pensamos que é uma paisagem açoriana, mas natural, é um bocadinho de Japão... e Nepal, é, um é profundamente é... um sincretismo entre Exatamente. várias realidades mundiais. Sim, nós é somos é Açores. Não é só os Açores. Bom dia. Um, eu não sei se a questão que a minha colega perguntou uh, responde, mas nós vamos fazer um projeto, e, que é mesmo aqui no terreno em frente, uhum. e... Hum, eu gostaria às vezes de identificar algum tipo de vegetação e nós não temos esse conhecimento. Eu sei que vocês estudaram isso uh, no curso, mas quando vocês não, não se lembram ou não identificam certas espécies, como é que chegam ou como é que identificam esse, esse tipo de vegetação específica? Antes era com, com havia livros de sistemática que ainda existem, mas hoje em dia, por exemplo, há uma ferramenta muito boa online, que é incrível, que é o FloraOn, onde se pode ver a vegetação toda. A vegetação autóctone de Portugal, que é Sim. muito, é muito prática e é muito fácil de ajudar a identificar vegetação. A Obrigada. Nada. Ah, bom dia. Ah, tenho aqui algumas perguntas que gostava de, de a expor. Uma delas é, qual é a importância em trabalhar em espaços baldios, já que é o nome do vosso ateliê? <risos> o que é que isso traz para, para vós, arquitetos paisagistas? Que oportunidades pois, é que podem explorar? o de baldios é, é, um, é um nome que tem, também está, está, está revestido de um, de um conjunto de equívocos é, em relação àquilo, ao, ao significado que nós atribuímos porque baldios é uma designação para uma propriedade que é gerida coletivamente. Aliás, está, está estabelecido na lei uma definição de baldios, um conjunto de regras na forma como os baldios são geridos. Portanto, os baldios têm origem no, no, mundo, no mundo rural e, portanto, eram geralmente terrenos que serviam para, para, para, para no fundo, fazer a alimentação do gado e esse processo era geralmente feito coletivamente dentro das aldeias. E, portanto, a nós interessou muito este nome porque, por um lado, havia esta ideia, nós sendo um coletivo, não é? esta ideia de que os baldios são geridos coletivamente e que, no fundo, vincaram e, e, e desenvolveram formas de agregação coletiva num mundo rural que em que a sobrevivência era uma questão. No fundo, depois mais ou menos por volta dos anos 40, os baldios foram apropriados por, digamos, parte dos baldios foram apropriados pelo, pelo Estado Novo e foram transformados em plantações florestais. Isto, do ponto de vista de, de digamos, do, do tecido económico destas pequenas aldeias, foi foi bastante dramático. E a partir daí houve um, houve uma inversão, digamos, este, este nome de baldios desapareceu associado a este significado original. E hoje, aquilo que nós associamos a Baldez são espaços em abandono. Que a nós também nos interessava esse, esse essa designação, porque, no fundo, os espaços em abandono são sempre espaços com um enorme potencial por desenvolver. E que é isso que, no fundo, nos interessa, é perceber um espaço que aparentemente não tem grande interesse. Este processo de descodificação, o que é, que é este lugar, e, portanto, esta, esta nossa vontade sempre de olhar para os mapas anteriores, porque estes espaços quase sempre tiveram, alguns no tempo, um determinado significado. Ou mesmo vê-los sempre em contexto, porque, por exemplo, no caso da Praça de Espanha, esta ideia é de ir buscar um mapa enorme para perceber qual era o significado desse, desse lugar, mas, portanto. Nesse sentido, é muito e entusiasmante. E também porque essa... o conceito de abandono, de abandono é relativo. É, é abandonado do ponto de vista de, de, do momento cultural em que nós estamos, mas, na verdade, muitas coisas acontecem ali quando ninguém Exatamente. está a mexer e que são coisas muito importantes, que é deixar a natureza evoluir de forma natural. Quando nós não intervimos, são espaços onde cresce, onde a natureza consegue crescer tal como é e, e surgem... Sim, nós fazemos muito por exemplo enquanto que é a retirada retirar é a importância mas por exemplo enquanto que um sei lá um edifício que entra em ruína entra numa espécie de declínio há muitos espaços por exemplo que foram abandonados no abandono agrícola e que entretanto ganharam uma complexidade enorme porque era um espaço que estava sistematicamente a ser trabalhado e a ser simplificado no sentido de produzir uma determinada cultura e esse abandono, depois dá origem, de espaços vão ganhando complexidade, porque aparecem espécies herbáceas, espécies arbustivas, espécies, espécies arbóreas, que esse abandono exatamente permite. Okay. Um, não, não comer, comer. <risos> um, mais uma questão, então. Quanto à, quanto à vossa fonte de inspiração enquanto arquitetos paisagistas, acho que difere um pouco da nossa, embora sejam áreas relativamente próximas. Como é que como é que vocês encontram inspiração para os trabalhos deles até agora? Há algum padrão um, de uns para, para outros? Eu acho que, que a principal fonte de inspiração, ou pelo menos a fonte mais imediata para nós, realmente é o sítio em si. Portanto, é tal, tal tal processo de descodificação do sítio é tentar ver para além de, das evidências. Hum, e portanto geralmente um projeto para nós constrói-se muito a partir dessa desmontagem do que é que é sítio e este sítio pode ser o sítio fisicamente não é? a presença da água a presença de vegetação ou através de aspectos mais identitários e culturais como por exemplo este projeto do Walk and Talk que, é que fomos fazer uma investigação a partir desta, desta espécie e que tem a ver com uma realidade muito mais complexa não é? de rotas, de trocas ao longo, ao longo dos, dos anos e que constrói a identidade dos Açores. Hum, e, portanto, as inspirações, a primeira e a mais imediata, é muito por aí. Claro que, como depois a Joana também mostrou, esta ideia de irmos recorrer, digamos, a, a várias referências, seja a partir dos nossos mestres, digamos, arquitetos paisagistas, mas também recorremos muito a todo... Quer dizer, não, não segmentamos, estamos abertos a, a observar o trabalho de, de designers, de arquitetos, de, de artistas plásticos, de, de ecologistas enfim, são muitas as fontes de inspiração. Sim, depois também há aquela parte em que desenhamos mesmo, em que temos que desenhar e normalmente o desenho também reage muito à, àquilo que lá existe. Uh, normalmente, uhum. né? no fundo, no, no, neste projeto do Restelo, a piscina tinha uma forma muito particular, mas porque reagia também um pouco a, a, a, a elementos da arquitetura uhum. e, e ao limite, ou seja, o desenho está agarrado também a, a, a, ao, ao sítio propriamente. Uhum. Muito exatamente sim, sim, sim. Sim. e muitas vezes desenhamos e redesenhamos sim. e não sei o quê voltamos atrás não é uma coisa que tu chegas é e tens uma de de que de tens, de grupo de grupo tens um momento eureka de e desenhas, de não de é assim que funciona sim exato sim voltas atrás Há uma primeira ideia que vai sendo trabalhada e repensada. É preciso partir e... muita pedra, certo? É, é <risos> Sim, às vezes mesmo que nós, por exemplo, às vezes graficamente encontramos qualquer coisa e tentamos impor isso quase uh, ao desenho, mas muitas vezes até o resultado é uma coisa que não tem nada a ver com o ponto de partida, exatamente porque o desenho, a partir dessas referências, é, é muito é muito, ganha autonomia quase própria e dá-nos imensas informações sobre, sobre o que é que realmente é certo entre aspas, para o que é que se encaixa realmente nos sítios onde estamos a trabalhar. Sim, ao começar a desenhar tu percebes que estás a fazer uma coisa que parecia que era óbvia para ali mas depois a desenhar e afinal não se encaixa nada e tens que procurar outro caminho e, uhum. e, é, um processo. é um processo Exato Uh, bom dia. Uh, queria questionar se consideram o contexto do local algo fundamental e imperativo, ou seja, obrigatório de seguir no, no projeto, ou se podem, digamos, decidir romper com a identidade do local. Nós estudamos o local. Às vezes encontramos coisas que achamos faz todo o sentido incorporar no desenho, outras vezes esse estudo do local pode nos ajudar a levar à conclusão que precisamente que aquele elemento não, não serve. Mas tivemos que primeiro estudar o local para, para esse elemento se nos revelar como uma coisa não, não interessante para... Pois. Para sempre, o desenho, ou seja, não é uma coisa. Temos sempre partido o contexto local, Exato. nem que seja para, o, para negar contexto. o que, que Exato. está lá. Eu posso perguntar à Reis. Eu gostaria de saber qual é o projeto mais nos marcou e o motivo o grupo. Piso. Eu acho essa, essa pergunta muito impossível de responder. Mas... Sim, ainda somos muito novos. Então. <risos> Não, claro que há processos mais entusiasmantes do que outros, sem dúvida. Uh, por exemplo. <risos> um, mas, de facto, sei lá, nós temos desde obras que são concluídas e que se tornam a evidência material de todo um processo e que, por exemplo, este do Restelo para nós, apesar de ser um projeto muito pequenino, foi uma das nossas primeiras obras enquanto baldios e, e tivemos muita sorte porque encontramos uns, uns clientes incríveis, estávamos a trabalhar com dois arquitetos também que, com o qual nos entusiasmou imenso trabalhar portanto foi um processo de trabalhámos com o senhor Armandino fazer a marmorite <risos> e portanto foi um processo muito querido nesse sentido não é? E, portanto marcou-nos também bastante, mas por exemplo tal como eu dizia, estes concursos que fazemos os processos de concurso entregamos-nos imenso e portanto mesmo que eles não dão resultado a, a projetos ficamos sempre muito agarrados e entusiasmados com esse... Assim, a partir de gostamos de ter uma relação intensa com todos os projetos que fazemos, mas claro que depois às vezes há contingências, nomeadamente este Restelo que correu muitíssimo bem um, e que obviamente foi um projeto que depois o resultado também nos entusiasmou muito, porque às vezes há, há, há processos que depois a obra acaba por ser tão dura e tão, e tão difícil que que acabamos por uh, ficar um bocado decepcionados não é, com o resultado, porque não, a batalha foi demasiado, uh, e, e pronto, projetos de espaço público acontece muitas vezes, porque temos que lidar com, com uma série de, de identidades mais complexas pronto, do que clientes privados, às vezes, mas que também pode ser uma dor de cabeça. Também pode. <risos> Como estava a dizer, por exemplo, a nível privado, as que de pessoas podem apanhar no final um projeto, como arquitetos fazem, vocês têm que, sei lá, uma capacidade de planear, ou planificar as coisas que mais tarde, porque também a parte da flora e da, das contas irá crescer mais, tarde. Ou seja, se calhar daqui a uns anos é que irão ver o resultado que... Ah, Exato, a gente, sim, a gente, sim, sim, sim, sim, ah, sim, é. sim. Exatamente. Sim. Não, por sim. exemplo... <risos> exatamente. Não, mas, por exemplo, aconteceu-nos agora recentemente, fizemos, estávamos a fazer um projeto de um, de um, de um hotel, e fizemos umas primeiras plantações e o jardim estava bastante decepcionante, porque vieram plantinhas deste tamanho e aquilo foi assim um momento de pânico para o cliente, porque enfim era um hotel de cinco estrelas e, portanto, havia aqui uma expectativa e, e quando foi plantado, houve assim, uma espécie de stress, o que é isto? Isto não pode ser um jardim de um hotel de cinco estrelas e depois, passado uns meses, quando o hotel de facto abriu, as plantas já estavam incríveis e já ninguém se lembrava do stress que tinha ocorrido. Portanto, aí, naquele caso até bastou ser, ser menos. Mas, por exemplo, no outro dia estávamos a ver uns desenhos da Gulbenkian. Não sei se vocês conhecem os, desenhos, os, é que, os cortes do Rio Telles, em que uma das coisas que são muito marcantes na Gulbenkian são os choupes. E, no outro dia, estávamos a ver umas fotografias de, da Gulbenkian acabada de plantar com os chopos que eram assim uns pauzinhos muito, quer dizer, que não fazem adivinhar a imagem da Gulbenkian. Mas o Rei Bartels, quando desenhou o projeto, já desenhou um corte em que tornou super evidente os sopes como elementos a marcar aquela paisagem e que é hoje uma realidade que nós conseguimos reconhecer. Portanto, nós temos de ter muita confiança no nosso trabalho <risos> quando um, um, o realizamos, não é? E, depois, quando é, quando é um, um projeto como a Gulbenkian, imagino que tu também possas ir, ter, ir acompanhando uh, claro. a forma como a vegetação cresce, acrescentando uma coisa ali, tirando uma coisa acolá uhum. uh, e trabalhando sim. a vegetação. Porque, sim, sim. Porque, e tendo não... confiança porque, no fundo, enfim, terá uma manutenção fácil que vai Sim. fazer evoluir bem a prestação, porque muitas vezes, por exemplo, em espaço público é mais complicado, é mais complicado. Uh, por isso é que nós vemos muitas Sim. vezes... Enfim, é. Se não funciona a primeira, às vezes é muito difícil, é muito de difícil voltar já, já não está. Ou, por outra, alguém vai intervir, mas não, somos nós, não seremos nós muito provavelmente. Exato, porque no fundo há um conjunto de jardineiros, mas depois às vezes os jardineiros nem sequer são tão qualificados para conseguir fazer uma gestão. E os municípios uh, também introduzem coisas a, que seus, As suas motivações. <risos> E depois também é uma coisa que as árvores e os arbustos não vivem para sempre, não é? Ou não vivem para sempre na sua glória e às vezes precisam mesmo de ser removidos e substituídos por um novo e na Gulbenkian isso é uma coisa que está bastante presente. Muitas Exatamente. vezes eles têm um viveiro e têm um... nós vemos aquilo assim, sempre com aquele aspecto, não é? Mas na verdade, volta e meia uma árvore morre, é batida, é substituída, os arbustos... Chega um ponto em que já estão num fim de vida e precisa de ser substituído e é, um, é uma coisa que nunca está... Também há é ao contrário, que é, pronto, árvores que precisam de ser abatidas é isso, e não? as pessoas agarram-se agarram às árvores <risos> <risos> e nós, pronto, nós também gostamos de cortar árvores. <risos> nós adoramos árvores, mas às vezes é preciso cortar Cortá las <risos> Mandar abaixo para... Pronto, 3, Quando vocês acabam ainda não está terminado. Se, se existe um tipo de acompanhamento, um tipo de não sei, contratos entre o cliente e vocês não, para manter uma, uma, uma, uma manutenção que é uma. Pode ser uma de, de certa forma, sim, de certa forma existe. Nunca, é, nunca há propriamente um contrato de. nunca se faz propriamente um contrato de manutenção. Depois as coisas vão evoluindo, às vezes depois uma pessoa perde o rasto de, de, dos espaços que construímos, outras vezes uh, as pessoas tenham mais interesse ou cuidado, contacto-nos mais uh, conforme os espaços Senhor, vão evoluindo. quer dizer, os, esses contratos de manutenção são feitos com os jardineiros. E, portanto, o que pode acontecer é nós termos uma relação mais privilegiada com algum jardineiro, por exemplo, nos projetos privados isso é mais... É mais mais fácil de acontecer. Um, mas, de facto, é uma pena porque, geralmente é isso ou seja, o momento do projeto, o momento da finalização da obra, é quase o início de desenvolvimento do nosso projeto um, e depois nós, muitas vezes, perdemos um bocadinho o, o rasto por vicissitudes de, de funcionamento. Há, há uns projetos que nós conseguimos acompanhar. Porque conhecemos os clientes. Deveria ser ao contrário, as obras públicas, sim, é que deveriam ser mais fáceis de controlar, não é? Pois. Sim, sim. Afinal de contas, eles pagaram por uma obra pública e deveria ser conservada. Exato. Não, ela é, não é? Pelos... <risos> não, não sei. Claro. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. sim, sim, sim. Eu também é preciso relembrar aqui que o projeto de arquitetura paisista não é só a vegetação, não é? Uh, há projetos que estão mais dependentes de que estão, que, em que a vegetação é, uh, é mais o projeto, há outros em que se calhar até a parte construída uhum. pode ser mais o projeto e se calhar estamos a plantar só árvores e nesse caso é menos. Uh, é, menos é mais fácil, as árvores uhum. mais facilmente crescem. Sim. Sem acompanhamento. É mais nestes projetos uh, em, que, em que o projeto está muito dependente do sistema de gestação é que isso, é que, esse, é, que esse, é que esse questão se torna mais permanente, porque na verdade, como, como viram, não é? os, todos os pavimentos, estru... no, fundo, no fundo a estrutura do projeto fica sempre lá, o, o, os, uh, os caminhos que lançámos, as clareiras, as orlas, o sistema de muros. Drenagem. as drenagens isso está sempre lá a vegetação é que é que é mais difícil de controlar mas mas quer dizer também não é assim tão <risos> tão dramático Sim. no sentido Sim. que o ou, ou vai ou... <risos> Na verdade Há todo um projeto Sim, mas, mas, mas por exemplo mas era por exemplo há experiências nós não tivemos ainda essa possibilidade mas por exemplo há um arquiteto paisagista francês que é o Gilles Clemenceau um, que ele próprio é jardineiro e, e ele fala muito desta desta questão que é interessante que é, uh, portanto, geralmente como uma pessoa quando constrói um jardim uh, o princípio é construir as condições para fazer evoluir um jardim Exato. e portanto, muitas vezes o que, nós, o que acontece é que nós plantamos uma série de espécies e depois há umas por concorrência não é? porque depois há uma série de processos entre as espécies há umas que se adaptam melhor há outras que se adaptam pior há outras que morrem definitivamente e portanto a observação no tempo da evolução de um jardim é um aspecto bastante importante e que até devia ser gerido porque às vezes, há tantas almas espécies que desaparecem e portanto pode-se fazer inflexões de evolução do jardim noutras direções que nós não estamos a ver quando estamos a fazer o projeto porque nós só estamos a montar as condições e o ponto de partida para a coisa evoluir e por exemplo o Gil Clemán tem muitos destes projetos em que ele próprio é o um jardineiro ou digamos uh, coordena digamos as operações e toma decisões sobre as direções que o jardim pode levar e portanto qualquer coisa que parte de uma de uma base com um nível de composição de espécies depois pode tomar os seus rumos e pode evoluir para uma outra coisa dada características que também não se vêem sei lá uh, um vento, uma direção Esses de vento que, não, que se, não, se tinha, não se tinha percebido no projeto, ou uma acumulação de água, ou um acidente qualquer, sei lá, qualquer coisa que ou, possa... Ou as, ou as plantas que depois aparecem. Que aparecem? As plantas depois que aparecem depois. naturalmente e, portanto, é gerir um bocadinho esta coisa do, do acaso que é dada, por, por, porque o projeto é um, é um elemento vivo, não é, é uma evolução, é qualquer coisa que nos transcende porque tem a sua própria dinâmica. E pronto, talvez um dia nós consigamos <risos> fazer um projeto em que conseguimos acompanhá-lo mais do que os dois primeiros anos, ou o primeiro ano. Ou... Sim, e extremos, era... até se podia não plantar nada, deixar só a terra vegetal e, e naturalmente vão crescer plantas e selecionar as que interessa e Exatamente. não introduzir nada. Isto até é uma coisa que, que o Gil Clema fala. Exatamente. Não é? uhum. Isso, é. De, de seleção dos do, oportunistas que aparecem de seleção de quais é que interessam ficar quais é que são retiradas e uhum. sementes que vão lá parar porque os passarinhos trazem ou, uhum. ou a terra já trazia um, a terra traz sempre sementes é então, é é impossível, impossível. ter movimento é com traz como... sementes ou seja isto quer dizer uhum. isto é, é um, um estamos a trabalhar com uma Natureza, não é? Depois, Exatamente. Depois pode-se cortar, imaginem um eucalipto tal que, tem, tem que já está lá plantado há 50, 70 anos. No momento em que se corta e se arranca, depois começam logo a aparecer o solo, já tem lá as sementes sempre prontas a, a germinar. Isso é muito interessante, Eu tenho uma questão. Okay. <risos> não está eu achei muito interessante a vossa a vossa comunicação precisamente porque vocês mostraram três projetos com escalas completamente diferentes e esta questão da escala uh, é muito interessante porque cria problemas e complexidades muito diferentes, que têm um bocado a ver com esta última conversa acerca de trabalhar com, com na verdade, com um material que está vivo e que muda, uhum. mas que obriga, por outro lado, uh, não sendo possível controlá exige um controle, quanto mais não seja de definição de uma matriz. Uhum. Quanto maior é a escala, mais difícil, imagino eu, criar essa matriz. Uhum. Por onde é que se começa, não é? Começamos pelo elemento uh, vegetal, começamos pela organização do espaço que permite a, a convivência desse elemento com o utilizador. Uh, e isso, de facto, é um tema que nós, neste, no âmbito deste projeto que estamos a desenvolver no terceiro ano, que está muito no início, não é uhum. e, e que as questões se põem a esse nível, para onde é que se começa. Uh, temos um terreno, com determinadas características, uh, estamos todos de acordo que o melhor é mexer o mínimo possível nele, mas temos que, de qualquer maneira, criar ali uma ordem, qualquer, uhum. uma tal matriz, que imagino que vocês okay. uh, definam logo no início, de, em cada projeto, seja qual a escala que for. Claro que num projeto mais pequeno ou, num, ou mais específico, como é o caso do, do Jardim da Casa, isso é mais fácil de definir. No projeto da Praça de Espanha, imagino que seja muito mais complicado, porque há ali uma série de peças em jogo que é preciso articular, desde circulações... de controle da periferia por causa do trânsito de algum equipamento, as praças a cafetaria, etc e gostava um bocadinho de vos ouvir falar de, de como é que vocês gerem esses dilemas sobretudo nas fases iniciais do projeto uhum. uh, e depois como é que comunicam isso que é outra questão que eu acho que é muito importante no vosso trabalho, que é sabendo que só passado uns quantos anos é que vocês têm o jardim ou o espaço uh, que criaram é, igual ao que imaginaram ou pelo menos idêntico ao imaginar. Uhum. como é que comunicam isso? como é que é feito todo esse processo de comunicação de, de, de, de um resultado que não, é, que não, termina, não, é, visível não é visível quando termina o projeto quando é entregue o projeto uhum. okay. no fundo que ter... o que acontece é que por exemplo, dando este caso da Praça de espanha Ali nós tínhamos vários temas para onde pegar, mas escolhemos o sistema da água. E, portanto, apesar de termos a cafetaria, o parque infantil, o circuito de manutenção, ou seja, todos aqueles programas tradicionais, digamos, que estão associados ao espaço público, Aquilo que quisemos foi, exatamente, construir uma matriz que era, claramente, eleita a partir deste tema da água. Um, e o que acontece é que, depois todos os outros layers, ou seja, no, aliás, a partir da, da própria topografia, e, portanto, este gesto topográfico foi o, a coisa essencial, porque depois sabemos que, no fundo, os layers seguintes são só um reflexo, ou seja, a água só que se acumula nos pontos baixos, a vegetação que aparece nos pontos com a água é claramente distinta da vegetação que aparece naturalmente portanto, na zona seca e, portanto, estes layers uh, vão-se, vão, no fundo, quase revelando uh, e vão dando robustez, digamos, àquilo que foi a matriz, que neste caso era a questão topográfica. Um, portanto, isto para responder a esta pergunta, portanto, geralmente, nós focamos, jámente assim, no numa outra questão, penso que todos faremos um pouco isto no nosso trabalho, Sim, é um não é? E, é. portanto, não introduzir, não introduzir, porque há muitas vezes esta coisa, de repente, dão-nos um programa de um concurso e querem o jogging, o parque canino e o não sei o quê. E, e, pronto, isso são programas, digamos, e, e há claramente é que, que distinguir é o... Exatamente. Exato. E, pronto, claramente hierarquizar os temas, no sentido de tornar a coisa mais robusta e pronto. Depois esta coisa de que os outros layers se acompanham e vão corroborando, digamos esta, estas matrizes. Não sei. Em arquitetura paisagista, como nós temos que trabalhar com qualquer coisa que funciona realmente, temos essa lógica, digamos, também uma, uma adaptação ao sítio. Respondendo ao tema da comunicação. Uh, pois uh, uh, uh, muitas vezes temos a comunicação, a comunicação tradicional e convencional dos desenhos e dos cortes, portanto geralmente fazemos uns cortes com as árvores <risos> digamos a médio, mas trabalhamos sempre, por exemplo nós representamos as plantas, as, a vegetação em planta e já trabalhamos sempre com diâmetros médios, exatamente para, uh, ou seja nós trabalhamos sempre um, um fazemos sempre o desenho do jardim não para o imediato, não para o um longo prazo, mas para um prazo intermédio. E, portanto, quando pensamos, nunca pensamos, apesar de um sobreiro poder atingir uh, 25 metros de, de, de copa, não é? ou numa altura bastante expressiva, não vamos, obviamente, pensar que vamos ter um sobreiro com essa dimensão no nosso jardim. E, portanto, pensamos sempre nos 8 metros de diâmetro, ou nos 7 metros de diâmetro, porque são sempre dimensões médias e, portanto, isso também faz no fundo acelerar esse tempo de reconhecimento do jardim e pronto para além dessa comunicação Depois temos a comunicação em corte e também por vezes fazemos simulações que agora no fundo é uma grande ferramenta mas ao mesmo tempo também pode ser perversa nós também também gostamos muito gostamos ou achamos também importante Pegar uh, em formas anteriores de comunicação, por exemplo, este tema do, dos mapas antigos e, de, e das fotografias do sítio mais antigas ou formas de representação, a cartografia, para nós isso também é muito importante pegar sempre nessas, nessas primeiras abordagens e iconografia as primeiras formas de representar aquele sítio e, e vermos o que, é que, o que é que há 100 anos atrás ou há 200 anos atrás se achava que era importante uh, exprimir ali era a vegetação, era, era as linhas de água era, era a edificação o que é que era, de que forma é que, que essas coisas apareciam representadas e, e gostamos de justa pôr uma representação de quem, como se representa hoje em dia com o que se representava há, há 100 ou 200 anos atrás Portanto, isso é, Sim. Isso é quem é que tem mais questões? Sim, sim. como é que o trabalho colaboração, como é que é o nosso processo de colaboração. Uh, pronto, vai sempre evoluindo, não é? <risos> nós vamos sempre adaptando, mas pronto, mas é... Quer dizer, não sei se vocês querem falar, Não, não. não. Veio, veio um projeto, veio um programa, veio um briefing, nós sentamos desenho, um desenho, fazemos uma investigação sobre o assunto, depois debatemos em conjunto... Lançamos ideias... Transversalmente, sim. sim. Pronto, sim, mas, claro, sim. mas nós vemos, por exemplo, uma coisa que eu acho que é interessante na, e que nós tentamos... Pronto, não é, não é, também não é, não é super fácil trabalhar em conjunto. Somos cinco pessoas, não é? Trabalhar coletivamente cinco pessoas somos todos também bastante diferentes mas, obviamente, temos muitas coisas em comum. Mas nós, nós todos trabalhámos em ateliês antes de, de formar os baldios, que eram ateliês muito hierarquizados, portanto, muito baseado uh, no trabalho de uma pessoa um, e é uma coisa relativamente comum. Nós também partilhamos o, o nosso ateliê com outro ateliê de arquitetura, que são os embaixados, um, e que também tem este processo mais orgânico também de funcionar uh, e, portanto, Estamos sempre a redescobrir, ou seja, nós partimos muito desta coisa de trabalhar em hierarquias, portanto, ateliês que se baseiam no trabalho de uma pessoa, que depois têm as suas as suas teias de, de relações e de formas de funcionamento, e gostamos, e quando fizemos este coletivo, estamos sempre a insistir nesta ideia de que temos de trabalhar, ou seja, geralmente um de nós eh, encarrega-se mais de determinado projeto, para facilitar as questões da comunicação, etc. mas em todos os momentos procuramos e tentamos sempre, ou pelo menos insistimos um bocadinho que isso aconteça, trabalhar na folha em branco, ou seja, no levantamento topográfico e começar a pensar todos a partir uh, desse dessa folha em branco. Depois vamos fazendo evoluir e nos vários momentos reunimos e discutimos e fazemos crítica uh, e, penso, e, e tentamos manter sempre isto... isto a funcionar. Não é fácil, porque é preciso perder tempo para nos reunirmos, para não aqui temos prazos, mas, mas procuramos sempre e temos clara consciência que os nossos projetos são, ficam muito melhores, porque eles são bastante debatidos e são debatidos a várias vozes. Sim, pronto, nós também trabalhávamos uns no, em ateliês, trabalhávamos uns com os outros, quer dizer, em diferentes ateliês. Mas, de facto, sentimos que havia aqui uma convergência hum, de formas de pensar e, pronto, na altura da crise, nós aparecemos na altura da crise, <risos> <risos> em 2013 dissemos, uau, criámos um atelier que parecesse uma coisa muito improvável na altura, porque a arquitetura foi completamente, a arquitetura e a arquitetura paisagista levou-se uma espécie de, de, de sessão coletiva, de corte, até os ateliês que tinham muito trabalho, que eram... No nosso caso, à escala da arquitetura paisagista, trabalhamos todos em ateliês com muito trabalho e, portanto, nós, nós agregámos-nos, digamos, numa altura de, de crise e, paradigmaticamente, com, começámos a ter trabalho, começaram a... Dizes sim, do ponto que... de vista de... portanto, eu acho que... É, é, você, é bem melhor trabalhar com John Bob? Sim, sim. Ah, ah, sim acho que... é. Agora temos um não, não, ateliê no é nosso nome, não é? É o nosso... Sim, claramente, sim. não é? Eu tive... Ah, não, eu, eu acho, eu, acho para mim... Acho que este mim, caminho foi, foi bom. Uma foi uma fase foi, de sim. aprendizagem? De... Pois. Tipo, a minha experiência profissional no interior de foi super estruturante para, para, para crescer não é do ponto de vista profissional. Não é? E aprendi imensa coisa e tive experiências incríveis de trabalho e que foi fundamental para, para aquilo que que hoje, que hoje sou, como arquiteta paisagista. E, portanto, foi, penso que foi mesmo útil, uh, aliás, posso dizer que a seguir a sair da faculdade, se não fosse essa experiência de trabalho... Eu... Uh, isso fez mesmo crescer porque faz um, um confronto ali com, com a realidade que é importante como forma de mediação de todos os conteúdos que, que temos na universidade e depois perante a, a realidade, não é? acho que acho que esse processo de aprendizagem se nós estivéssemos atirado assim de cabeça a, a trabalhar uh, logo pois. não sei muito bem ou precisar precisa, o, o ateliê com que apartemos o o espaço, que é o, a embaixada, trabalhou assim e teve um trabalho muito, muito interessante, portanto, de algum modo também tiveram esse espaço de liberdade, talvez, não sei se nós fomos mais pois. condicionados por ter tido outras experiências, mas penso que, que no fundo foi um processo para nós, mas foi um pois. processo interessante Sim, e dá-nos outra segurança, não é, a, a trabalhar. Portanto, é válido uma opção como outra. É? Claro, é. claro. No nosso caso, pronto, somos esses filhos da crise. <risos> é curioso, vocês quando falam de coletivo e quando apresentam o um trabalho, dizendo que começaram assim, neste período de crise, há muitos ateliês que começaram Sim. precisamente neste período e com este modo de trabalhar, que chamam de coletivo, onde não uhum. há hierarquias onde todos, todos, todas as pessoas que fazem parte do ateliê uhum. participam e uh, ainda há pouco tempo falava com alguém que dizia que existe mesmo uma votação, são tão rigorosas que há dá necessidade de, de optar por uma solução, não estão em acordo, então há uma votação. Pronto, mas é um que as coisas mais uh, existem, sim, há uns sim, anos sim, atrás sim. Uh, Diria Sim, que pronto, não havia tem, tem aparecido vários exemplos Olá. semelhantes à, à nossa Olá? realidade, Olá. não é? Mais questões? Vocês é. vão Vamos, eu acho que vamos sim. dar por finalizada esta sessão e queria agradecer então, imenso. Temos ali mais uma pessoa. Ah, boa. Só uma pergunta que não tem a ver com o vosso trabalho em si, mas para muito, pelo menos. Se queriam, vocês têm estagiários? Ah, ah estágios, ah, está Gustavos. <risos> <risos> <risos> um, temos, temos, tido, temos, tido, temos tido um colaborador que trabalha connosco. <risos> sim, que, que geralmente começa num estágio e depois. pronto temos o Sim, sim. E quais são os requisitos Para estagiar? Sim. Quer dizer, há um que é ter um curso, não é? <risos> é o é Até Podem, <risos> podem no... sim, mas, mas os requisitos do nosso ateliê é isso? Do nosso. Isto nunca tem, tem sido assim um bocado orgânico. Esta forma, não temos tipo, nunca abrimos assim uma espécie de candidatura, de candidatura porque tem aparecido naturalmente uh, pessoas a trabalhar uh, que vêm trabalhar connosco. Um, não temos, assim, um grande, uma grande equipa, desse ponto de vista, de ter muitos estagiários, mas temos tido sempre pessoas mais experientes ou menos experientes a, a fazer essa colaboração connosco, geralmente todos os arquitetos paisagistas. Mais alguma questão? Não sei se respondi. Não? Mais ou menos... Pronto, então é desta. É desta que finalizamos. Muito, muito, obrigado. Obrigado. muito bem. obrigada. Obrigada mais.